Olá, sejam bem-vindos ao Ignição. Eu sou Paulo, estou aqui acompanhado com alguns jovens do Ministério El. Well. Eu queria apresentar para vocês o que é o projeto Ignição. Eu acho que a, a melhor pessoa para apresentar esse projeto para vocês está aqui do meu lado, que é o Ian, ele estava diretamente ali envolvido na criação do projeto aqui há alguns anos. E eu queria que você, Ian, apresentasse para as pessoas né, a proposta do projeto, explicasse é, o que é o Ignição. É, então, o, o Projeto Ignição ele foi criado né, na época, eu tive a ideia e o restante da liderança dos jovens é, terminou de desenvolver, a intenção dele foi é, despertar o interesse nos no jovens e adolescentes que faziam parte do grupo de jovens. Né, a, a desenvolver o interesse na leitura, conhecerem bons autores é, com relação à literatura cristã. Então, o objetivo era esse, apresentar aos jovens boa literatura e desenvolver neles o interesse pela leitura. É, de que forma? A liderança iria propor a leitura de um livro no qual todos iriam ler juntos e depois iriam sentar para discutir o assunto daquele livro, enfim, os pontos que cada um entendeu, não compreendeu, o que ficou dúvida, o assunto relevante daquele tema. Então, a ideia inicial foi essa. Sim, sim. E quais livros que já fizeram parte do projeto? <risos> o é... primeiro foi Formigas. Isso, do Davi da... Lago. Isso, né? é. Depois a gente leu também... É... A Igreja Desviada. Isso, e não me lembro dos outros. Lemos alguns é, livros é da Bíblia também. Né? Alguns então, livros lembro. da Bíblia, é. eu me lembro que a gente leu a Carta aos Romanos, Gálatas... Ah, nós lemos o... é Peregrino? O Peregrino, é o peregrino. Peregrino. peregrino. Certo? É... Meu livro preferido. E assim, o projeto ele esteve em pausa devido à pandemia <risos> e agora a gente está retomando, né? E a ideia é de fazer um programa é boa para incluir novas pessoas, né? Você que está nos assistindo, você pode também fazer parte desse projeto. A proposta aqui é apresentar a vocês né, uma boa literatura cristã, né? através de uma boa conversa, assim espero, novamente, certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe, como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Este livro aqui, certo? É, pessoal, se eu tivesse de que, que apresentar esse livro para alguém, eu diria que o Subirá, ele discute aqui um de mandamento. É, amar a Deus né, de todo o coração Todo o nosso entendimento Com toda a nossa força Com toda a nossa alma E ele discute é, esse assunto E ele vai abrangindo né? Qual a intensidade dessa busca né? Como que a gente deve buscar ao Senhor Como a gente deve servir ao Senhor é, O que que pode nos impedir né, De servir ao Senhor com essa intensidade Com esse amor né, que envolve toda a nossa alma Todo o nosso coração é, vocês acham que essa seria uma boa descrição? Ótimo. E o porquê também da busca, né? Uhum. Ele frisa isso bastante. Por que, que a gente tá buscando? Às vezes é por um motivo egoísta, um motivo. Ou é por simplesmente querer é mesmo o um relacionamento com Deus. Ele frisa muito isso aqui. Isso. E às vezes até acha que tá fazendo.. Fazendo o jeito certo. Uhum. A gente. Por ele usa a palavra performance aqui, mas eu falo assim: ah, eu tenho que pelo menos uma vez por dia buscar uhum. e tal, e tenho que passar horas falando com Deus, assim, e às vezes é, é o meu coração não está totalmente voltado. Eu não estou procurando ele do jeito que é para procurar. Aí no livro, ele os primeiros capítulos, ele apresenta isso. Isso. Hoje aqui na nossa conversa, né, é, eu espero que a gente consiga abranger ali os temas que envolvem os quatro primeiros capítulos deste livro, né. Eu achei muito interessante. É, essa crítica que ele faz à performance religiosa, eu acho que isso aqui seria um bom ponto de partida para tá né, a gente estar tendo o nosso bate-papo. O que seria então essa performance religiosa? Como que vocês enxergam isso? É, dentro da, do, do capítulo escrevendo, ele fala que ele sempre tinha uma forma de, de buscar a Deus. Ele jejuava tantos dias, lia uma certa quantidade e depois ele sempre queria ir além daquilo. Ele sempre queria aumentar a performance dele, até que um momento ele chegou e viu que, aí não é dessa forma que tem que ser. Ele inicia, e eu me encontrei muito nisso aí. Eu lembrei mas, de um momento né, mas... que eu tinha uma leitura, de que eu me, ded me dedicava de uma forma, mas depois eu pensava, não, agora eu tenho que ler mais, eu tenho que me dedicar mais, tentando superar a quantidade que eu anteriormente. Na é verdade, você não estava buscando, Deus, você estava buscando um alimentar o seu próprio ego, né? exatamente. Superar porque, o que eu, isso, eu já fiz. Exatamente, né? você estava se satisfazendo, mas não satisfazendo Deus, no, na base do, da adoração, que você tinha que buscar. E vocês meninos, como vocês entendem, como vocês enxergam o que é uma performance religiosa? Eu acho que é o que a gente costuma chamar de religiosidade, né? é, é, é o que a gente aprende que é importante a gente ter essa... essa não quero usar a palavra rotina, porque rotina é importante. Mas aquilo que a gente aprende desde criança na igreja até um certo ponto, que você tem que fazer isso todo dia, que você tem que fazer dessa maneira, essa oração, é, eu acho que ele critica a partir do momento que a gente se torna, ou que a gente quer se tornar maduro, e a gente não consegue entender que, que o nosso, está, a nossa vida com Deus não é o que eu faço, mas é, é o meu relacionamento de fato. Então até que a gente entenda que existe um lado e outro, eu acho que é muito isso que ele discute, tipo, é, o fato de eu querer só fazer pelo meu lado e só esperar que Deus responda ou que fale ou que escute é, e não ouvir o que Ele quer trazer de volta a performance é essa é tem uma pessoa no palco falando e, e, e né, assumindo, que que mundo, né? é, assumindo que todo mundo assumindo que todo mundo está tá escutando esse é um tema essa questão da performance religiosa eu acho que é muito necessário a gente discutir porque é, eu vejo isso claramente é, quando alguém está exercendo algum ministério, por exemplo, da pregação ou do ensino, é muito fácil. É... Eu sei porque eu já fui professor de EBD. A gente tem técnica, a gente prepara uma aula, a gente prepara. Tem, tem técnicas de oratória, a gente prepara um esboço. Se a gente souber consultar o material certo, a gente prepara um conteúdo excelente, certo? No caso, o pregador. Vocês já viram pregadores fazendo uma performance? Uhum. Ficar entre nós. Uhum. Né? Então, assim, eu já vi. E, e, e isso me incomoda muito, porque a impressão dá é que o pregador, quando ele está performando ali, ele está querendo comunicar algo que não está nem no coração dele. Como que vai atingir o meu? Isso me incomoda muito, empregação particularmente. Né? E, eu, e é um piso que eu coloco em mim também, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou fazendo algo, um serviço, assim, no ministério da igreja, etc. Então eu percebo muito a performance religiosa no ministério. Como que eu descreveria isso? Eu, eu diria que é uma, a, a performance religiosa é o serviço que faz dentro de uma igreja desprovido de espiritualidade, né? uma espiritualidade autêntica. É simplesmente uma atividade que você exerce ali, sem alma, sem coração, sem espírito, né? Eu entendo performance religiosa, sim. E vocês? Também. O pastor Luciano, ele tem uma pregação, né, com esse tema. E eu tava assistindo a pregação e ele deu um exemplo lá que eu achei sensacional. Ele falou, assim que um casal foi até ele e esse casal já tinha mais ou menos uns 20 anos de casado e ele era, tinha poucos anos. E ele falou, o que, é que eu vou fazer aqui, né? E aí o homem estava muito nervoso, bravo, falando que a mulher dele era louca e tal. E aí eu vi o lado dele, ah, que ela quis que eu fosse ao supermercado com ela. E na hora que eu fui, ela falou que não era para eu ir. E aí na hora que ele ouviu o lado dela, ele falou assim, eu queria que ele quisesse ir. Mas ele foi, e foi um tormento para ele, ele sofreu lá, então eu não quero que ele sofra, então eu não quero que ele vá, mas eu quero que ele queira ir. Então eu acho que é muito isso, às vezes a gente faz a, a performance assim, achando que é o que vai agradar a Jesus, a Deus, mas o que vai agradar a ele é o que eu Quero buscar, eu quero buscá-lo genuinamente, e não porque é uma performance porque eu tenho que bater meu próprio recorde, é que eu tenho que ser tão bom quanto o meu outro irmão. É eu tenho que querer buscar a Deus. Aí, eu vejo que aí mais à frente ele vai, já começa no capítulo aqui introduzindo esse assunto, né? Que ele vai começar a falar que existe um padrão determinado por Deus, da forma que a gente deve buscar a Ele. Ele vai argumentando. É, tem que ser, Deus tem que ser o mais importante em toda a nossa vida. É, qualquer desejo, qualquer vontade que a gente tenha, Deus deve ser superior a tudo isso. Ele vai citar a referência lá de Jeremias, né? É, se me buscarem de todo o coração. Então o que? É, Deus tem que estar acima de qualquer coisa no nosso coração. Porque se o trono for dividido com outra, o trono do nosso coração for dividido com outra coisa ali, já Deus não vai ser o mais importante. Eu acho que ele entra num ponto que é muito interessante também, porque nos parece que ele quebrou esse, essa questão da, do, do ministério, né, da, da continuidade do ministério, mas ele também quebra, ele também mostra que ele esteve errado quando ele quis mudar e falar, agora eu vou quebrar os, os paradigmas, a liturgia, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e continua errado. Então, às vezes, a gente querer mudar demais e, e, e, e não respeitar aquilo que nós construímos, ou não respeitar aquilo que Deus quer, e só fazer... A torta e a direita querendo mudar, também dá errado. A, a, a questão não é mudar, a questão é mudar conforme a vontade do Senhor. Sim, é, eu acho que hoje é muito fácil a gente cair em uma performance religiosa, acreditar que a gente está servindo a Deus né e cumprindo aquele mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, mas estar tá simplesmente performando. Porque hoje... A, com as redes sociais, a gente tem essa tendência a querer transmitir algo para as pessoas, sabe? mais e, e a nossa preocupação, às vezes, não é Deus. É, eu, eu vi alguns pastores é, reclamando que eles têm percebido alguns jovens que na própria igreja local deles não são participativos, mas que nas redes sociais... São extremamente, assim, são doutores, né? Postam textos, é, compartilhando reflexões extremamente profundas, mas que não contribuem, às vezes, na própria EBD da igreja local deles. Qual que é a intenção por trás disso, né? Porque, assim, eu acho que o que envolve o nosso relacionamento com Deus tem uma dimensão ali do nosso relacionamento com o nosso próximo, com certeza, né? E, no caso, assim, o nosso serviço a Deus está diretamente ligado é o nosso relacionamento com o nosso irmão ali na igreja local. Então, assim, eles estão discipulando quem, assim, através das redes sociais? Se eles não têm uma ligação, não têm um relacionamento com os irmãos da própria igreja local. Então, sim no meu entendimento, isso é uma performance religiosa, né? Que é uma tendência que, que fique claro. No livro, o próprio Luciano Subirá falou, oh, eu estava performando. Eu estava preocupado com a minha produtividade. Quantos capítulos da Bíblia eu iria ler? Quantas horas eu passava em oração? Então, é algo que todos nós corremos o risco de cair. Exatamente. E hoje eu percebo isso assim, nas redes sociais, a gente é muito propício a cair né, nessa armadilha. A gente, às vezes, está performando e não está cumprindo o mandamento. Então, assim, eu acho que esse livro, ele, ele, tem, ele tem essa qualidade de despertar né, as pessoas para essa reflexão. Não, espera aí. Servir a Deus é uma outra coisa. Servir a Deus é buscar a Deus. Né? A citação que ele faz de Jeremias é isso. É, Buscar-me-eis e me achareis... E buscar de, de todo coração. coração. Até porque muita gente, meu exemplo, eu, tipo, eu por exemplo, me enganava. Achava que eu tava. E, tipo, estava bem, bem buscando, estou batendo é ponto é. todo dia, assim. E aí eu tô. Qual que é a minha intenção? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, estou trabalhando na igreja, tô buscando. E, e aí, qual que é a minha intenção? Será que nada mais está importando? Ou eu tô fazendo porque eu preciso de. Uhum. Bater ponto. Eu preciso de aquilo todo dia. Eu fui criado assim, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer o meu coração já tá quebrantado, que nada mais chama minha atenção a ponto de eu buscar. Isso aí me fez lembrar da parte que ele fala sobre distrações Sim. que tomam o nosso lugar é, de servir a Deus corretamente. Ele, ele fala, quando eu li isso também, eu, eu lembrei do livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, me, me fez lembrar muito que assim... É, as distrações nem sempre vão ser coisas ruins. Exatamente. Vão ser coisas boas que Eu vão acho, impedir a Eu maioria das vezes é coisa boa que sim, sim. fecha os seus olhos assim. Se não é, tão tá o bom, gesso, né? Ou... O que Timothy Kelly é fala isso no livro dele que um Deus falso normalmente vai ser uma coisa muito boa. Que de tão boa você vai gostar tanto daquilo, se envolver de uma forma sim. tão grande que vai transformar aquilo num ídolo. E as distrações que ele fala aqui. É desde... Ir na igreja é bom o exemplo que você deu. Sim. Mas se você faz daquilo ali uma coisa de aparência, uma coisa superficial e não aprofunda um relacionamento com Deus, se torna uma distração. Você o que pensa? Eu estou indo na igreja, está tudo bem, estou cumprindo meu papel. Mas você não aprofunda um relacionamento verdadeiro com Deus, se torna uma distração que vai desviar você. Eu acho que até mesmo a comunhão, principal. a comunhão, o pessoal a turma toda junto assim. Pode ser que aquilo ali você está colocando aquilo acima do, do seu relacionamento com Deus. E você está assim, ah, não, tô ajudando a pessoa, estou sendo ajudado. Eu preciso daquilo. Às vezes aquilo se torna mais importante do que propriamente da busca. Então, beleza, a gente discutiu o que é uma performance religiosa. Mas quais são, vamos dizer assim, os elementos que compõem uma verdadeira é, relação com Deus, um relacionamento com Deus que cumpre né? esse critério, essa intensidade de amor, de, olha, eu amo a Deus de fato de todo o meu coração, com toda a minha força, né? com toda a minha alma. Quais os elementos que compõem uma vida assim? Eu, é, quando eu estava eu lendo isso aqui, até me veio a pergunta assim, ah, servir a Deus é, até que nada mais importa. O que, que é isso? É eu, é eu largar o emprego? É eu... É, Decidir não fazer uma faculdade, largar uma faculdade, abandonar isso, abandonar aquilo Eu pensei nisso, porque a gente vê isso acontecendo muito Mas aí logo me veio também o pensamento que não necessariamente isso A gente pode, é, por exemplo, hoje eu trabalho na minha área profissional E eu faço isso pela glória de Deus a, o, o Rafael é cabeleireiro ele corta cabelo para a glória de Deus. A Amanda professora, ela dá aula para a glória de Deus. Uhum. Então o quê? É tudo o que a gente vai fazer, a gente vai colocar Deus acima de tudo isso. Uhum. E muitas vezes não é só sair largando tudo, abandonando tudo. Por quê? Nem todo mundo vai servir ao ministério de forma integral. Pelo menos eu vejo assim, nem todo mundo vai ser um pastor que vai viver inteiramente ali para a igreja. Vai ter que ter alguém para cortar o nosso cabelo, para uhum. dar aula, para fazer alguma coisa. Então, o okay. que Eu vejo que é você abranger todas as áreas da sua vida e colocar tudo ali, seja você varrendo a sua casa, sendo tudo lá para a glória Isso, de Deus. eu acho que envolve, então, a intenção do coração da pessoa. Sim, exato. Envolve sim. o coração. Eu acho que a, a chave deste grande mandamento, que está lá em Deuteronômio 6, que ele fala, ame ao Senhor de todo o vosso coração. Lendo, lendo essa parte do livro, eu me lembrei de Davi, logo após aquele episódio trágico, né? Que... Aquele contexto, assim, é trágico, é horrível mesmo quando você estuda o contexto do, do adultério de Davi com bate-seba Ele é confrontado pelo profeta Natan e ele se arrepende. Aí lá no Salmo 51, ele escreve, né, sobre isso e ele diz algo que, assim, que quando eu li me marcou muito. Porque é algo que, às vezes, eu sinto em mim quando eu peco, quando eu falho, né? Lá no versículo 16, o Salmo 51, ele diz assim, ó: Não te deleitas em sacrifícios. Nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, assim, Davi não era contra os sacrifícios. né Tem um episódio, é, quando ele vai levar a arca novamente é, para a cidade de Jerusalém, a cada dois passos, ele dava uma série de sacrifícios assim que era extraordinário Então, ele não era contra o sacrifício. Só que nesse contexto aqui, ele poderia muito bem oferecer o sacrifício e não ter se arrependido de fato. Ele ofereceu um sacrifício, um animal morto, mas ele não ofereceu o coração. E eu acho que é aqui que a gente cai, às vezes. A gente quer oferecer um serviço a Deus, né? a gente quer oferecer uma, um, um ministério, uma atividade, um texto, uma aula, uma ministração, um louvor, que seja, mas a gente não quer oferecer o nosso coração, Aí é, fácil. Uhum. é fácil. Às vezes, é, o arrependimento ele é, ele é complicado. Às vezes, quando a gente peca, a gente percebe no nosso coração: olha, hum, meu coração não está não tá arrependido ainda, né? Seria tão mais fácil para mim eu, sei lá, eu, eu, eu me autoflagelar aqui, eu, sei lá, eu passar 20 dias de jejum, mas o coração ali, a gente sabe quando ele não está arrependido, certo? Mas beleza, esse aqui é o primeiro bloco da nossa discussão, certo? É, a gente vai fazer um rápido intervalo e, retornando, a gente volta para discutir mais dois capítulos aqui deste livro, ok?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 Estamos de volta com Ignição, certo? Pessoal, retomando a nossa conversa, eu queria voltar no assunto das distrações, né? Porque o que nos impede, às vezes, de servir a Deus, de buscar a Deus com essa intensidade, né? Que o livro discute essa intensidade que até que nada mais importe são essas distrações, né? E no livro ele cita algumas, né? Ele vem, dizer assim, ele vem dizer que distrações é, coloca a pessoa num estado de embriaguez espiritual. Ela fica muito insensível. Né? E ele diz assim que ele encontrou alguns tipos de embriaguez. Ele fala dos prazeres carnais, que são os pecados. A prosperidade financeira, de fato, né? muitos buscam. E a prosperidade financeira acaba colocando Deus em segundo plano, às vezes nem segundo. Uma posição né? que você ocupa, uma posição social, uma, uma posição na igreja... Uma posição de poder. O ativismo ministerial, que eu comentei um pouquinho, né? Que é quando a gente presta um serviço mais desprovido do nosso coração, né? Família. Né? Quando a gente fica com a preocupação, às vezes, com a nossa família. É aquele pai que está muito preocupado com o futuro do filho, com a faculdade, mas que não discipula. Eu, eu pensei muito isso, né? E, e eu fiquei pensando, assim... Se, em quais tipos de embriaguez vocês se viram ou se vocês enxergaram outro tipo de embriaguez ou, ou distração né, que o Subirá não colocou aqui, o que, que vocês têm a dizer sobre... Eu, é... vou, eu vou dar um exemplo que eu acho que, não sei se se encaixa na prosperidade financeira. Sempre trabalhei para os outros, eu tenho minha profissão, mas sempre trabalhei para os outros. Aí eu consegui, graças a Deus, ter meu próprio negócio e... Fiquei lá trabalhando, o máximo que eu podia ficar lá trabalhando, eu ficava, trabalhava mais para poder aumentar minha renda e aquilo tava me uhum. travando, eu não tava conseguindo ir na igreja, só ia de domingo. E eu acho que isso é uma distração. Deus me, me abençoou com o meu próprio negócio, mas eu deixei aquilo tomar uma frente na minha vida que aquilo ficou maior que eu. Eu trabalhava, trabalhava para poder alimentar o meu ego. Tipo, eu sou bom tá? e tal, tô cortando muito cabelo, tô ganhando muito dinheiro e aquilo acabou que me travou. Uhum. Depois que eu comecei a colocar confiar totalmente em Deus que ele vai me suprir mesmo se eu sair do meu salão para me poder vir para igreja que, que eu fui confiante nele que as coisas começaram a mudar para mim e eu acho que isso me saiu demais no início hum. da minha caminhada assim e, e, e no seu caso o, o Bigode é interessante porque assim, agora você não tá trabalhando tanto Sim. como você estava trabalhando ainda assim você viaja para Bahia é. duas vezes por ano Sim, exatamente. <risos> eu, eu, eu falo eu falo com o pessoal que tipo assim a conta não fecha porque eu tô trabalhando a tô do mesmo uhum. jeito e... <risos> Gente, confia em Deus que Deus vai sofrer, entendeu? Mas assim... Vou relevar a sua piada. <risos> Mas Excelente. isso foi uma coisa que me travou. Eu tô dando um exemplo aqui mais recente. Uhum. Com certeza eu tive algumas outras situações. Uhum. Às vezes eu tenho algumas coisas que, igual a gente aqui... Tem cinco solteiros na mesa aqui uhum. a gente fica querendo... Ter família, gente, isso uhum. é plano de Deus pra gente Isso aí ocupa muito o pensamento da gente uhum. Tô dando um pensamento recente, mas são vários tipos Vários é, exemplos. Sim. Eu ia até falar, o livro fala de, de Casamento, sim, filhos exato. Que são coisas que as pessoas às vezes pedem E quando vem Quem aqui não conhece, nunca viu né, de perto Uma pessoa que depois que Veio ao casamento Some da igreja assim, uhum. não, não trabalha, não se Se doa a obra de Deus da forma é, que era antes. Lógico que vai, a pessoa vai ter que dedicar ao casamento, também aos filhos, né? No caso, o filho demanda um, uma rotina de trabalho muito grande também. E trazendo um exemplo para nós somos jovens, o Rafael já falou, questão de relacionamento. Jovem pede muito relacionamento, <risos> é, questão de faculdade, eu já vi muito. É, a pessoa, quando tá estava naquele período ali, antes da faculdade, ela está pedindo muito a Deus Me dá a oportunidade, me dá a possibilidade De vir a cursar Depois que a pessoa é, começa a fazer a faculdade E depois já no exercício da profissão Ela acaba Caramba. abrindo mão Da vida Pode com Deus mim, mesmo, mesmo assim Virando as costas e não dedicando Da forma que, que deveria ser Que ela tinha um empenho Antes de conseguir aquilo ali Sim. E só para não perder o raciocínio Ele até cita no livro aqui Que é, Deus fez a Eva Para poder Buscar Deus junto com Adão, hum. não para ser uma distração. E a família vem para a vale. gente, para poder a gente poder... Às, às vezes, uma, o cara quer ter um ministério, ele precisa de ter uma pessoa ali com ele, uma esposa, para poder seguir no ministério. E Deus fez isso para a gente poder alcançar ele, os hum. dois juntos. Não para poder, a bênção, tirar a gente de buscar ele. Assim, é, eu pensei <risos> em um tipo de distração... É, que o Subirá não citou. Mas eu queria perguntar para vocês antes se vocês pensaram em algum tipo de distração que o Subirá não citou aqui. Porque ele até fala. Ele diz assim, ó, até ler aqui. Ele diz assim, olha... Ó, e quero, é, ele diz que ele localizou alguns tipos de embriaguez que distraem as pessoas né, desse propósito. De ele diz assim, ó, longe né, de achar que eu encontrei todos. Hum. Mas eu quero falar sobre os que eu encontrei. Vocês encontraram alguns que o Subirá não citou? Tem, a, tem as redes sociais. Eu falo de mim. Eu baixei o TikTok, né? <risos> é... eu, nem, eu, nem, eu nem baixo o porque eu sei que. E na época eu ainda trabalhava na CEMIG e eu baixei aquela, aquele trem. <risos> <risos> aquela bênção, né? <risos> aquela bênção. E fui vendo, vendo. Eu sei que teve um dia que na hora que eu assustei, eu comecei a mexer, era umas 10 horas mais ou menos. Na hora que eu assustei, era 3 horas da manhã. Hum eu fui dormir assim indignada comigo e tendo que acordar cedo. gente atendendo a semiga, atendimento ao público meu deus era uma loucura no né no, no mesmo dia que eu acordei eu já acordei excluindo o, o aplicativo hum. falei não não posso porque eu aí além de eu poderia ter usado esse tempo para orar Pra ler a Bíblia, ler algum outro livro, não, fiquei vendo vídeos inúteis que não acrescentaram nada na minha vida, umas cinco horas aí. Então é, é algo que distrai sim, muito. Sim, o, o entretenimento, a gente. né? Eu diria é. assim. Tem uma frase que eu gosto. Não sei se é o Tozer que falou, que fala que o entretenimento é a alternativa satânica pra alegria em Deus. Uhum. É muito boa essa eu frase. Falando, tá, acho que tá no livro é, aí. Recita? Acho é, que, é que sim. Mas assim, é, é uma frase muito boa, mas eu pensei. É, eu estava pensando sobre essas distrações e eu pensei que o sofrimento né, é, é um grande distrator, vamos sim, dizer assim é. a pessoa em um extremo sofrimento, por exemplo uma família que perde um ali que perde uma mãe ou um pai é, filhos que ficam órfãos, né, é. então se assim, tem uma série de situações, circunstâncias na vida que coloca a pessoa em um extremo sofrimento, que pode sim é, levar a pessoa para longe de Deus que pode distrair, é, uma das primeiras lições que eu dei na EBD foi sobre o Agur. Eu acho que a Amanda estava lá ainda na época. Porque foi na, na, na primeira revista que eu tive contato. Provérbios capítulo 30, tem esse personagem lá, o Agur, talvez seja Salomão. Ele ora e fala assim: que, Senhor, não me dê nem pobreza nem riqueza. Porque se o senhor me der riqueza, eu posso acabar me esquecendo do senhor, porque eu não preciso. Mas se o senhor me der pobreza, eu acho que no desespero ali eu posso acabar roubando e desonrando o seu nome. Então, se ele, ele fala assim, então me dá apenas o pão de cada dia. Mas o ponto é que.. Hum, uma situação, uma circunstância de sofrimento pode sim levar alguém para longe de Deus, pode sim ser um distrator, né? então é um que eu, que eu queria acrescentar aqui na discussão que o Subirá propõe nesse livro, mas avançando é, ele vem falando um pouquinho então sobre no capítulo 3 é, Deus não está sendo muito exigente não, porque é o seguinte né? a vida ela tem essas demandas a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás de uma série de, de responsabilidades que a gente tem e Deus vai pedir essa exclusividade essa prioridade, essa intensidade de amor por Ele. Deus não está sendo muito exigente, não? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que Ele nem precisa pedir. né? Uma vez que a gente entende é, que a gente tem a fé, que a gente desenvolve uma fé e uma fé madura, é muito... Não vou dizer que é fácil, não. Mas é é, é claro na Bíblia, pelo menos pra, na teoria, a gente entender que aí esse padrão, é alto porque deve ser mesmo, porque Deus não é a, a pessoa que vai merecer ou que criou só metade do meu dia, ou criou só metade de quem eu sou. Então, se Ele me deu tudo, se tudo que eu sou é por Ele, então tudo tem que ser para Ele. E, e ele vem falar, né, a gente, a tendência é pensar, nossa, mas, igual ele mesmo colocou, que Deus é exigente, de egocêntrico, aí mais à frente <risos> ele vai <risos> argumentar que o que, na verdade, Ele faz isso não porque ele precisa, mas é porque a, a gente, gente precisa. precisa. Uhum. Se, ele não, se ele não habitar o trono do nosso coração, outra coisa vai isso. habitar e isso vai fazer mal pra gente. Uhum. Quando na verdade ele está habitando lá, isso vai trazer benefício pra nós. Então o que? Quando eu dedico a minha vida totalmente a ele, o benefício é muito maior pra mim, porque uhum. se eu de deixar de adorá-lo de me dedicar a Ele, isso não vai mudar em nada na essência de Deus, em quem uhum. Ele é, no que Ele pode fazer. Mas isso vai modificar em quem eu sou, em nas coisas que eu posso alcançar. É tão fácil. Eu estava eu pensando nisso. Eu falei, eu terminei de falar e eu pensei nisso. Eu, eu falei, Parece que eu falei com tanta ponta como se fosse tão fácil, né? E aí a gente pensa na, na realidade é por isso que a gente discute. Talvez por isso ele tenha tido tanto sucesso é, em escrever e publicar o livro, porque realmente é um assunto que a gente pensa durante a nossa vida toda, e, e às vezes a gente vai achar erro na vida toda nessa, nessa busca de no manter caso o padrão. E ele mesmo escreveu isso aqui, mas com certeza isso deve com essa confrontou Com Eu Ele mesmo disse que Sim, ele. ele não estava tendo esse padrão Exato. de música. Isso, isso. confrontou é. muito ele. A gente se vê no lugar dele. Que ele, e ele é. tinha aqui, vergonha. É, aqui dividido. eu quero perguntar para vocês: é possível realmente. Porque a Bíblia às vezes tem dessas, né? Tá pedindo a gente perfeição, santidade. Né? é possível realmente amar a Deus até que nada mais importa é possível buscar a Deus com essa intensidade na prática, é possível vocês verem isso na vida diária de vocês na trajetória aí, Almeida, cristã de a vocês a gente até citou aqui, não lembro se foi, isso, foi a Amanda que Deus olha a intenção do coração da gente, eu acho que isso é muito importante também é, eu, a intenção do meu coração mostra o, o que eu quero, entendeu? Uhum. porque igual a gente voltando no início da questão da performance eu posso estar tá lá e não estar tá do jeito que Deus quer. Eu acho que isso vai uhum. muito do, da intenção do coração da gente. E aí é dar o um espaço para o Espírito Santo, porque só é possível, pra, com a força do nosso uhum. braço, não vai eu dar. Também, com certeza. Vai e, ser performance para o resto da vida. É, e assim, eu acredito tanto que é possível, como esse é o padrão estabelecido uhum. por Deus. Ele não falou assim, ah, é, tem alguns aqui que vão conseguir se oferecer uhum. mais que os outros. É um Eles mandamento para todos. É, é assim, todo mundo vai me encontrar aquele que me servir uhum. de todo o coração, me buscar de todo o coração. Então, não é algo para alguns especiais uhum. que ele vai falar. É algo para todo mundo uhum. Todo mundo deve seguir esse padrão. Até porque ele nos ama. Se ele nos, se ele nos ama tanto assim, ele não ia... Propor algo que a gente não consiga fazer. Que a gente, não consiga, né? a gente uhum. não consiga alcançar. Eu lembrei a frase que ele colocou. Não é sobre alguns serem cristãos melhores. Uhum. É sobre todos nós o quê? Sermos verdadeiros cristãos. Uhum. Não é sobre, ah, se eu servir a Deus até que nada mais importe, eu vou ser melhor que outro cristão ali. Uhum. Não tem essa, uhum. esse, esses dois patamares. É todo mundo tem que servir até que nada mais importe para ser um uhum. cristão verdadeiro. Eu estava eu, eu, eu pensando sobre isso e eu, eu desfoquei um pouquinho deste mandamento e eu pensei em outros. Por exemplo, o amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar ao próximo como Jesus nos amou. É possível? É possível. A gente consegue cumprir esse mandamento o tempo todo? Não. Eu acho que é essa que é a questão. A gente consegue sim amar a Deus com essa intensidade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma a gente falha que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, porque a gente é pecador, a gente é distraído. Né? Então, nesses momentos que a gente é distraído, a gente deixa de cumprir esse mandamento. Mas é, impossível Eu acho que a, a vida cristã, então, é, ela se trata da gente maximizar esse tempo que a gente consiga de fato cumprir esse mandamento de buscar a Deus com essa intensidade de amar a Deus com essa intensidade mas é plenamente possível, porque senão fica, fica fácil, né? Não, eu sou pecador, não tem jeito, né? Santo, santo é só Deus, né? Aí a pessoa fica lá de braços cruzados e não busca, mas não é assim. Ah, dentro de mim só tem pecado, então eu não consigo amar o meu próximo. Não é bem assim, não. Né? Com o Espírito Santo, ele vai transformando, né, ao longo da sua jornada, ali da sua caminhada cristã, você vai sim tendo é, amadurecendo e ganhando força né? para estar tá cumprindo esse mandamento. Tem que pra ter prazer em cumprir. É, com certeza. Eu acho que o que a gente perde é, em observar no, no meio dos nossos irmãos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, é o prazer que eles têm em servir. Hum. Que mesmo que tenham distrações... É, é, eu vejo, por exemplo, na minha mãe e no meu pai uma facilidade muito maior em, em ter prazer e manter uhum. mais tempo de, de, de comunhão, eu digo, de, de leitura, de oração, do que eu pelo, pelo tempo da caminhada. E a gente perde muito em não... Uhum. Em não... Eu acho que isso também... Deus sempre isso muito comigo. É... Pessoas que têm alegria na salvação Literalmente é, na salvação, não não fica Deus tem que falar, Ih, eu coloco <risos> Lanzas, tá batendo demais em mim Fala, ah, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro Mas e a alegria da salvação? Uhum. A, gente, a gente É alegre na eternidade? A gente Foca nisso totalmente? Uhum. A gente quer ter uma vida que, ah não, eu vou Servir é a Deus, Deus vai me abençoar E vou viver minha vida aqui, mas a gente é alegre Eu tenho pedido isso muito a Deus para me dar alegria na salvação, para poder Enxergar as coisas de outra maneira De outra perspectiva é, dando sequência aqui no Raciocínio do Subirá, quando ele vem falar então sobre o nosso esforço, a nossa dedicação nessa busca, né? que é para todos, para todo cristão, né? esse é um mandamento para todos, todos devemos buscar a Deus com essa intensidade, até que nada mais importe. Né? E ele vem dizer então no capítulo 4 sobre a lei da reciprocidade. Né? Em off a gente estava conversando sobre esse capítulo, porque eu acho ele um capítulo interessante, que ele vem dizer sobre... Como que o nosso comportamento afeta a Deus, né? E ele é um capítulo que inicialmente eu falei, nossa, aqui ele tá entrando numa área que que pode dar discussão, porque é o seguinte, muita gente vai dizer assim, que nós somos pecadores, depravados, né? Então assim, não tem como é, não significa que se eu buscar a Deus, jejuar, orar, fazer as disciplinas espirituais Isso vai mudar alguma coisa nos meus méritos Porque o ser humano não tem mérito nenhum diante de Deus né? E outras pessoas vão frisar Não, a gente tem que buscar sim né? Essas coisas são importantes e, e, e etc E são dois extremos né? Tem o extremo daquela pessoa que quer fazer barganha com Deus Olha, Deus vai me abençoar dessa maneira porque eu estou buscando Ele dessa maneira e tem aquela pessoa que vai falar assim, não, não importa o que eu fizer, porque é, isso não altera no meu relacionamento com Deus. Porque eu sou pecador e tudo é graça, né? <risos> tudo é graça, tudo depende de Deus, <risos> né? E ele vem discutir sobre a lei da reciprocidade. E o Subirá acredita que o nosso comportamento afeta sim, é o nosso relacionamento com Deus. O que, que chamou a atenção de vocês nisso? Eu concordo plenamente com ele, porque eu vejo uma relação minha com meus pais as minhas atitudes vão refletir as atitudes deles comigo. Uhum. Então, é, se, eles, se eles virem e falam assim comigo, olha, você tem que estar em casa 10 horas, eu chego em casa 11 horas, nunca respeito eles, eles vão passar a deixar eu sair. É um exemplo simples. Uhum. Mas então, a minha atitude com Deus, eu vejo que é da mesma forma. Se, né, se eu não sou obediente, se eu não busco Ele, se eu não oro e tudo, como é que eu vou ter intimidade? Uhum. Eu, quando eu falo com as crianças lá na sala, eu falo assim, olha, vocês têm os melhores amigos? Então, para vocês serem melhores amigos, vocês o quê? Conversam, bate papo, brincam e tudo, não é? Pra gente ser melhor amigo de Deus, é a mesma coisa. A gente tem que conversar com Ele, a gente tem que ler a palavra dEle, que Ele deu pra gente. É, e assim você vai construindo o seu relacionamento com Deus e Ele vai se mostrando pra você. Então, uma, uma frase que eu, que eu grifei ela aqui, então, ele cita uma pessoa que falou que você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Eu acho que vai disso também. Se você tudo, der tudo para ele, eu sei que é difícil, a gente estar tá discutindo sobre isso aqui, é difícil, é o tema do livro. Mas se você der tudo, você vai ter tudo, uhum. tudo de Deus. E o tudo de Deus não é aquilo tudo que eu quero, é o que eu uhum. preciso. E Deus tem falado isso muito também comigo ultimamente. Às vezes eu quero algo, mas não é o que eu preciso. Às vezes o que eu preciso é o que Ele está me proporcionando. E eu acho que vai muito disso. Sim, no, assim, no, no livro, o Subirá, ele vai dizer a saída desse suposto dilema. Que ele diz assim, olha, o, o, o nosso esforço, o nosso comportamento não muda quem Deus é. Mas afeta o nosso relacionamento com Ele, isso é fato. Alguns buscam a Deus com essa intensidade, com esse propósito, uhum. e eles vão alcançar. A palavra cita, né? O Ian citou aqui o Jeremias no início. Então, quando a gente busca com todo o nosso coração, a gente encontra. Agora, outras pessoas não estão tão interessadas assim. Eu lembrei de uma citação de um livro que eu li de um dos autores cristãos que mais me influenciaram: John Charles Wiley. A Amanda vai dar uma crise aqui com a minha promessa, mas ele é, um, ele é um autor inglês, que escreveu um livro ótimo chamado Santidade. É, ele escreveu também um livreto, é, um chamado oração, que eu, que eu amo. E tem uma passagem nesse livreto que me marcou muito. Aquelas, aquelas passagens que grudam na cabeça, né? Uhum. Aí ele diz assim, olha. Nada é mais comum do que ouvir crentes reclamando que não conseguem progredir. Eles nos dizem que não crescem na graça como desejavam. Não é melhor suspeitar que muitos têm exatamente o mesmo tanto de graça que pedem? Não seria essa verdadeira explicação? Muitos têm pouco porque pedem pouco? a causa dessa fraqueza pode ser encontrada nas suas atrofiadas, acanhadas, podadas, contraídas, apressadas, limitadas e diminutas orações. Eles não têm nada porque não pedem nada. Isso, isso me, é muito confrontador e, e é um fato. Às vezes a gente reclama, olha, eu não estou conseguindo vencer, peraí, eu estou sendo antibíblico aqui, porque se eu estou buscando o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, como que eu não vou vencer? Então, assim, às vezes a gente tem que admitir, olha, eu não tenho nada, porque eu tô pedindo muito pouco. Né? Porque, assim, às vezes a gente pede muito pouco, às vezes a gente não pede nada e Deus ainda vai lá por misericórdia derrama um pouquinho Deus. de graça e poder por nós de... ainda. <risos> Mas, assim, a lei da reciprocidade é essa. Né? O nosso comportamento afeta, sim, é, o nosso relacionamento com Deus. E essa é a proposta desse livro. Né? A gente já está encaminhando aqui para o encerramento. Até que nada mais importe do pastor Luciano subirá. A gente discutiu aqui os quatro primeiros capítulos desse livro. Eu espero que você se sinta... É, convidado encorajado, ver. convidado a ler, a participar dessa discussão porque eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua trajetória cristã certo? Então é isso né? a gente está encerrando aqui o nosso ignição em breve terão novos jovens aqui para fazer mais uma boa conversa aí com temas relevantes para a nossa espiritualidade espiritualidade <risos> é isso aí, tamo junto